Versão Brasileira, Mitsutalini. Eu já tenho o nome das duas garotas que irão se tornar cantora. E elas são... Maya e Sara. Nós... Nós ganhamos? Sim, sim. Vocês ganharam. Enquanto a vocês duas... Sinto muito, mas vocês não são o que nossa empresa tem procurado. Tudo bem. Parabéns a vocês duas. Estão prontas para mudar de vida? Sim. Que ótimo. Eu vou ser o responsável pela carreira de vocês. É o que vai fazer tudo dar certo. Vamos assinar o contrato com a empresa. Vamos sim. Será que ela conseguiu? Mãe, eu consegui. Eu vou realizar meu sonho, mãe. Parabéns, filha. Eu torci muito por você. Obrigado por me apoiar, mãe. Oi, você deve ser a Maia. Acho que vamos trabalhar juntas agora Sim, é verdade Acho que vamos mandar bem juntas Finalmente irei realizar o meu sonho Será que meu pai está orgulhoso de mim? E irei fazer uma visita a ele hoje Para onde você vai? Irei fazer uma visita para o meu pai Já que está cedo, queria dar uma visita Certo, só não volte tarde, ok? Pode deixar Pai, eu voltei. E voltei com boas notícias. Sabe aquele sonho de me tornar cantora que eu vivia falando ao Senhor? Eu vou realizá-lo, pai. Espero que esteja orgulhoso de mim. Eu sinto tanto a sua falta. Lembro de quando você era vivo, nós brincávamos tanto. <risos> Eu te amo, Pai. Meninas. Hoje vocês vão ter um pequeno ensaio de teste. Enquanto a música de estreia de vocês não está pronta, irei pôr uma música de outra cantora para analisar as vozes de vocês. E assim foi o nosso primeiro ensaio. Meninas, tenho uma boa notícia. As músicas do álbum de vocês estão prontas. Ai, meu Deus. Queremos ver as músicas. Venham comigo. Acho que vou mudar o visual de vocês para esse clipe. Mas para quê? Vocês cantam muito bem, etc. Mas a beleza de vocês não convence o público. Principalmente a Maya. Mas eu não quero mudar o meu visual. Vocês querendo ou não... Vamos mudar. O público se interessa pela beleza dos artistas e não pela música dele. Você está sendo meio idiota com esse pensamento. O público se interessa pela música. E não com o corpo. Vocês realmente não sabem como funcionam as coisas agora. Agora chega de conversinha. Vamos mudar logo isso. Temos um videoclipe a fazer. Vocês foram muito bem, meninas. O videoclipe de vocês ficará pronto daqui duas semanas e assim será lançado. Não estão felizes que irão estrear? Estamos sim. Só achei muito idiota a sua atitude de hoje cedo. Entendam que eu estou aqui para vender vocês. Vendei as músicas de vocês. Se não estão gostando, por que assinar o contrato? Porque trabalhar com a música é o nosso sonho. Sonhos? Que coisa patética. Eu pensei que depois que eu realizasse meu sonho, só teria felicidade. Não pense assim. Pelo menos iremos estrear. Verdade. Depois de nossa estreia, pensamos que tudo iria melhorar, mas infelizmente tudo piorou. Nossos fãs gostaram da nossa música, porém eles queriam que nossa aparência fosse de acordo com o que eles queriam. Os fãs querem a maia de óculos diferente. Vamos pôr lentes em você, ok? E você, Sara? eles querem você de cabelo de cor diferente. Também estou. Ele está abusando muito de nós. Mas se não fizermos o que os fãs querem, eles param de gostar de nós. Nisso, até que Nathan estava certo. Estamos lucrando muito por causa delas. Continue fazendo o que as fãs querem e faça que elas sejam perfeitas ao ver deles. Mãe, acorda! Mãe, a gente vai se atrasar pra gravadora Acorda logo Claro que tô bem Você bebeu, foi? Ok, mas vai se arrumar O Nathan tá esperando a gente pro clipe novo Rápido! Tô pronto. Vem logo! Então, tudo aquilo que passou foi apenas um pesadelo. <risos> Eu e a Sarah somos cantoras, sim. Mas não somos exploradas por nossa beleza ou algo do tipo. Então, é isso.